Diga X, bro! Sans? <risos> Desculpa, bro! Eu não fiz a foto, fica bom na câmera! NÃO, Sans! Sans sim! Vamos enviar pra Frisk pra comemorar o Halloween! Eu só vou adicionar alguns efeitos especiais! Hum, não ficou tão ruim! Você recebeu uma foto de cinza e papaios. Você está apenas com medo? Essa foto te enche de determinação. Hey, é First que nos enviou outra mensagem. Uau, É matar ou morrer. Você realmente quer passar por uns maus tempos, né, criança? Uncense? Faca de brinquedo. Ketchup.